A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, Beatriz Teodoro, e os juízes do trabalho, André Molina e Graziele Lima, foram empoçados na Academia Mato Grossense de Direito. A instituição é a única voltada especificamente para a área jurídica. Atualmente, a academia é composta por juristas e patronos. Quase 300 mil reais estão sendo destinados para a segunda edição do projeto social Formar para Socializar. A ação ocorre na região de Colíder e vai disponibilizar 225 vagas de cursos de qualificação para menores em conflito com a lei, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Os recursos são provenientes do Comitê multi que é presidido pela Vara do Trabalho de Colíder e SENAI. As vagas para os cursos de auxiliar administrativo, recepcionista, montador e reparador de computadores já estão abertas. O TRT de Mato Grosso é um dos pontos de recolhimento de publicações para o projeto Livro que Livra. A ação foi criada pela Defensoria Pública do Estado e visa arrecadar obras literárias para as bibliotecas de unidades prisionais. A ideia é incentivar a diminuição da pena por meio da leitura. Os detentos participantes da iniciativa podem ter a redução de até 48 dias de prisão ao longo de um ano. As doações podem ser deixadas no posto de coleta do Fórum Trabalhista de Cuiabá.